E aí, povo próspero, como é que vocês estão, tudo certo? Olha só, é estranho não olhar a câmera É <risos> o seguinte, a gente vai fazer... Tive uma dúvida de um, de um inscrito Que ele começou a fazer a inscrição dele no Google Ads pelo telefone Aí começou a fazer umas perguntas de como é que fazia e tudo mais Ficou com um pouco de dúvida Então o que, que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar, de uma maneira totalmente leiga Começar do zero, como fazer a inscrição no Google Ads Tanto quem tem e-mail, como quem não tem Então se tu tem, pode usar o teu próprio e-mail, recomendo né? Se tu não tem, tu pode fazer um e-mail novo Digamos que tu usa o iPhone, então tu não tem Gmail né? Então pode usar, fazer um e-mail novo uh, Primeira sugestão que eu faço para vocês Façam isso pelo notebook É, Érico, dá para fazer pelo, pelo celular? Claro que dá mas pensa comigo, tu, tu não vai trabalhar no telefone no Google Ads Então se você já vai trabalhar no notebook com o Google, com Google Ads Então tu já começa a fazer a inscrição pelo Google Ads pelo notebook Não faça pelo telefone Porque provavelmente vai estar tá diferente a tela em algum aspecto ali Então já faça pelo notebook que vai ter acesso a tudo que eu vou mostrar para vocês É, eu já comecei a fazer pelo telefone e tá um problema isso e aquilo Cara, quem sabe, faça do zero de novo, começa de novo pelo notebook, ou com e-mail novo, ou com o teu e-mail, tá? Então, vamos para a tela. Eu vou ampliar a tela aqui. Tirar aqui a câmera. Deixa eu tirar aqui a câmera. E eu vou ampliar a tela. Que eu quero... Usar toda a tela. Beleza. Então tá, já estamos aqui na tela. Tá? A gente vai operar de uma maneira totalmente uh, do zero, que o cara vai começar hoje a mexer com o Google Ads. Então se hoje você for botar Google Ads... vai ter aqui as opções estão aparecendo para vocês cara se esse vídeo é muito chato para ti acelera ele uh, avança um pouco o vídeo vou ver se eu consigo fazer uma marcação para quem já passou as etapas não é tão iniciante mas eu vou começar totalmente zero para realmente sanar o máximo de dúvidas de vocês então tu pode tanto no Google e já digitar Google Ads perceba que está aparecendo aqui o anúncio do Google Ads então esse anúncio já é do próprio site olha aqui ó olha o endereço essa é uma maneira, vocês vão entrar aqui também então vão abrir, vão abrir porque quem está pagando o anúncio aqui é o próprio Google né então essa é uma maneira de vocês acessarem o site tá? outra maneira que vocês têm vocês estão aqui no próprio site do Google olha aqui, tem essa barrinha aqui e também vai aparecer o Google Ads por aqui então é uma segunda maneira que tem para a gente poder acessar tem uma terceira maneira, eu vou deixar o link embaixo da descrição, porque possivelmente os que não, não vão achar, mas é entrar pelo link para ganhar o cupom de 100 reais. Ó. que eu já tenho o um endereço aqui, ó. olha que legal, já tem aqui o um endereço para vocês pegarem o cupom de 100 reais. digamos que você já tenha o, o teu o e-mail, teu né? Então, tu vai digitar teu e-mail aqui e vai, vai fazer por aqui. Eu quero fazer do zero, assim, ó. Eu não vou criar um e-mail do zero. Então, eu vou fazer aqui, ó. Começar agora. Depois eu entro nesse link aqui e aciono o e-mail para ganhar o cupom. Hum, eu, eu abri as minhas outras contas. Então, eu vou abrir uma aba anônima para estar tá tudo zeradinho. Então, tô lá no, vou entrar no Google, vou entrar pelo meu link aqui, que, que vocês, vai estar tá na descrição, link, esse aqui. Ó, digamos que eu não quero utilizar o meu e-mail, vou começar no e-mail novo, então eu não vou colocar o e-mail agora, porque não tenho e-mail, então eu quero começar agora. Aí ele tá falando que ó, adiciona o teu e-mail. Não, mas eu não tenho e-mail, eu quero criar um e-mail novo. Então a gente vai clicar ali no para mim. Vamos digitar então agora aí, conta. Porque como é, uma, é só um e-mail teste, e no sobrenome eu vou botar domínio. só pra a gente poder beleza o ah, endereço de e-mail criar um novo endereço de e-mail aqui ó então vou criar uma conta no Gmail então eu vou botar aí conta 01 Domínio Provavelmente não vai ter um e-mail igual a esse Vamos ver Agora eu vou botar a senha aqui Vamos botar Repetir a senha percebo que é só pra gente vocês vão colocar o e-mail de vocês, vão criar um. Ó, aqui ó, o número não é obrigatório, não precisa.. Se, quiser coloque... é, se você vai usar esse e-mail uh, sempre, né? Então é bom colocar o e-mail para recuperação de senha. Mas não é o caso, esse e-mail que eu não vou nem usar. Ó, dia 20 de agosto é meu aniversário. Se alguém quiser comprar um presente pra mim, pode comprar um presente e me mandar. Então tá, bem básico. Uhum. Vamos descer. Concorda com tudo. Como eu falei, isso tá muito, muito chato o vídeo. Vocês podem avançar o vídeo, e mais pra frente, acelerar ele, eu tô fazendo bem basicão para quem tá assim ó, o cara não tem gmail, ele tá criando agora o gmail dele, se tu tem o teu gmail, em vez de tu fazer esse processo que eu fiz, então tu vai simplesmente colocar o teu e-mail naquela janela e vai avançar, normalmente, e vai passar pela mesma janela que que eu passei para vocês ali, que é o cadastro, colocar o um nome, e vai chegar nesse mesmo lugar aqui, então... São dois, dois e-mails diferentes. Eu peguei o mais difícil, porque se, eu, se vocês entenderam o mais difícil, vai ficar fácil, o mais, o mais simples, né? que é só colocar o um e-mail que vocês já utilizam. Tá? Olha só, interessante que ele já entra nesse, nessa janela, que é uma janela mais compacta. Então vocês vão entrar agora no modo especialista, que tem aqui embaixo, está bem, bem escrito, ó, modo especialista. Ele vai carregar agora, ele vai mudar a maneira. Vocês não precisam abrir uma campanha agora. Então, eu vou botar aqui criar uma campanha sem uma conta sem campanha. Não é obrigatório vocês a criar uma campanha. Olha que interessante. Agora tem ali as informações. Eu, tu não precisa nesse exato momento preencher esses dados. Por quê? a gente vai fazer aquele sistema do esperar o e-mail do google para receber o cupom de 150 reais mas eu vou entrar aqui porque uh, vamos clicar então em enviar você não precisa fazer isso agora tu vai fazer isso quando você for entrar na tua conta mais pra frente tá? na verdade tu pode fazer, não tem problema, tu clica em enviar, clica em explorar aqui e tu já entra na tua conta Agora a gente vai esperar, no teu, nesse e-mail que você criou, no e-mail que você já utiliza, daqui a um dia ou daqui a três dias, você vai receber um e-mail do Google dizendo para você preencher o teu cadastro, continuar o cadastro e vai te ofertar um cupom de 150. É nesse momento que a gente vai iniciar a campanha. Tá? E o que, que a gente vai preencher no dia? A gente vai vir em forma de pagamento, porque você precisa de uma forma de pagamento. Então tu vai clicar aqui em configurações, uma aqui em resumo. Isso é no dia, digamos que tu já recebeu o teu e-mail, com um cupom de desconto lá. Então nesse dia tu vai cadastrar a tua conta, porque o importante é receber o e-mail. Tá? Então aqui tu vai preencher as tuas informações do mesmo jeito. Ó. Então o país que tu tá, tu vai botar na descrição o tipo de conta que, que você vai utilizar. Vamos clicar aqui pra gente ver o que, que tem as opções. Se tem uma pessoa física, se tu é um, se tem CNPJ, então diga os que tem é pessoa física. Aí a gente vai colocar o CPF, coloca, Você vai colocar o seu CPF, não ter problema, né? Se há um que tem para é uma, uma nicho um black, mas não é. Eu creio que não é o caso. Então tu vai colocar o teu CPF. Vai colocar a tua data de nascimento. Tu vai colocar o teu endereço, não tem problema. Pode ser o mais fiel nas informações, não vai trazer nenhum problema para ti. Coloca as informações corretamente aqui forma de pagamento, mas eu quero salientar, não faça esse cadastro assim que vocês faz a conta, espera chegar o e-mail do Google, o Google quer que tu feche o cadastro, ele quer que você gaste na conta, então ele vai te dar uma oferta, espera a oferta para entrar na tua conta e fazer esse cadastro aqui, então digamos que você queira a forma automática, o que que é automático? Tu vai cadastrar teu cartão de crédito, e ele vai consumir o valor, e quando acabar ele vai pegar mais valor e vai colocando automaticamente. Eu não gosto de usar essa maneira. Porque eu gosto de ter um pouco de controle. A ah, mais do que o. Não é que não tenha controle. Mas se eu fazer alguma coisa ali, eu sei que se tiver 50, ou 100 reais é o que vai gastar. Então eu vou usar o pagamento manual. A gente vai colocar um valor aqui. Eu recomendo se você vai usar o cupom de 150, tu colocar um 100 a 120 reais por quê? quando tu gastar 80 reais e, e usar o código da promoção tu precisa ficar uns dias com as, a conta funcionando senão tu vai perder dinheiro, a campanha é parada é dinheiro que não entra então, tu tendo ali uns um 100 a 120 reais vai ser o suficiente para tua campanha estar tá rodando até você ganhar o, até ganhar o saldo do Google, então vale a pena botar entre 100 a 120, não esqueça isso Aí tu vai adicionar o cartão de crédito, botou o valor, vai clicar no adicionar cartão de crédito, vai botar os detalhes do teu cartão, vamos ver o que mais aqui para baixo, vai aceitar hum, e vai clicar em enviar, pronto, tu já adicionou o teu cartão de crédito, fez todas as informações, colocou no manual, se tu achar que é o caso, pode botar no automático, é a escolha de cada um, não vejo mal nisso, né, se tu, quanto mais uh, facilitar para vocês, melhor, né, eu, eu gosto do manual, ele me traz algumas dificuldades, né, porque se eu não estiver cuidando a conta, mas como eu olho todos os dias, eu não deixo faltar dinheiro na conta. Então eu creio que é isso aí. Então, só salientando mais uma vez, na, no cadastro. Tu fez o cadastro, espera o e-mail, para depois preencher o teu cartão de crédito. Porque é a, te, é a certeza que tu vai ter, que tu recebeu o cupom de 150. Hum, detalhe. Depois que tu fez esse cadastro aqui, e... Tu por acaso não recebeu o e-mail do, do Google daqui a três dias, tu pode então entrar naquele link que está no meu vídeo. E aí, ó, vocês vão digitar o e-mail de vocês aqui, ó. Vou até botar aí. Vou botar um e-mail aqui, que é conta 01. O gmail. Se você tem e-mail profissional, tu já tem estrutura, tu não precisa usar o gmail, eu não uso o gmail. Eu estou fazendo o gmail porque geralmente nem todo mundo tem uma conta profissional. Uhum. Recebeu o cupom. Uhum. Então já foi com o e-mail lá. E agora ele já quer que eu entre na minha conta. Começar agora, né? Ó, um, uhum. parabéns. Esse cupom e-mail já foi enviado. Ó. Quer dizer, então. Que como eu já criei o e-mail, se você já tinha o teu e-mail, tu simplesmente colocava o teu e-mail ali e já receber o cupom. Depois tu acessava quanto terminar o cadastro. Não importa a ordem. Se você vai usar o teu Gmail, tu vai lá e coloca o e-mail. Se você não tem, tu vai ter que criar a conta. Tu tem que saber o que, que tu quer pra ti. Quanto mais informações tu já, tem, se tu já pertence, tu já usa o Google, o Gmail, é mais simples, é mais fácil. Tu já pula várias etapas aqui. Mas tá bom, pessoal. Quero agradecer quem ficou o vídeo até aqui agora. Se ficou alguma dúvida, se deu algum problema, deixa o um comentário. Eu quero ajudar vocês a poder fazer o cadastro de vocês. Então, qualquer coisa, me chama aí no WhatsApp, aí nos comentários. Eu prefiro que faça comentário, porque aí se tu fazer o um comentário, eu respondo a tua pergunta e ajuda outras pessoas que vão poder visualizar. Tá bom? Então tá bom. Valeu, pessoal.